Sinceramente, uma 15 vezes Arredondando, ou melhor, você falou 16 Como você fez? Você perdeu toda a sua zina E agora eu tô dando um couro nessas duas minas E acabo com vocês do juntos No corpo de assunto nenhum te mato em qualquer assunto Não!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 porque eu vou no corre do terceiro. Pra matar esse cara, e se terceiro. Pra você entender, espero chegar primeiro dia. Eu quero estar no topo. Sem maldade, pode ir. Par, mas pra isso eu não vou precisar te derrubar. Até porque sem maldade eu vou arre, eu te bato e eu também te bato. Ai. Quer chegar no topo? Primeiro, monte suas frases. Pra chegar no topo, valorize a base. Essa que é a base. nome, por isso a rima compara sem maldade, você gosta vai dar um moto pro cara papo reto, se garante com o seu nome João, sem maldade, aqui dentro você tá fugindo de verdade, você perdeu um pro Jack perigo, essa que é a verdade eu gabei teu fim, salve para o menor do jota e por festa vem. pode ir lá, sem e agora que eu vou te matar, sei que vários manos, cê tô vários camaradas, só que até que você tá, fazendo, tá Eu vou ganhar só com rima Na hora parceiro, tá no precipício Só ganha pra dele mesmo, porque na sua tá difícil Papo reto, Jão Eu não tô no melhor dia Mas mesmo assim eu tô te batendo e solta a rima do cara que você tá desenvolvendo Eu tô desenvolvendo porque você citou E com o nome de outros caras o barrigo ganhou Essa que é a parada, eu tô Mentira a cara de São Paulo é uma da Zona Leste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 deixa aqui nos comentários. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. diamante é um é e de marido. Que você me intriga Eu não sou a joia, eu sou bijuteria. Por isso agora eu sou biju dentro dessa tua barriga. Como você fosse andar junto? Você fica puto. Por isso que eu te digo como é. Não vem com essa cara de que eu pro meu lado. Você tem nove rabo e pra mim tá faltando um pé. Não, não, não. Eu sou... Você é a Biju, só que você não entende que eu tô aumentando esse clima, fazendo meu freestyle. Só que naqui, vou falar que eu sou a Biju, que rima, que horário, fazendo meu freestyle. Cê sabe que eu maduro nesse instrumental. Quer é roubar minha Biju você é o sabe, do que leve cê toma um pau. Oh, realmente eu sou o se não, não, talvez essa seja a hortagem, que eu achei de fã. Você é meu irmão perante o rap, mas hoje infelizmente já vou ter que matar o clã pra você compreender. Que pra mim você me de um putão. Na verdade eu fui tomado pelo retém Então eu chamo isso de marca da condição Suave, você vai matar o clã Mas deixou os Sasuke vivo, essa sua esperança Acabou morrendo na minha frente O Sasuke vivo tornou logo o de vingança. me esse cara que é saco Você tá ligado que você vai tomar um tiro de bazooka Se eu errado, de queimei pra meter esse fogo a fogo na plateia paga nunca Quero vingança. por isso que na minha Você vai ter que entender, é comunica, agora é sem vaidade Isso não é o que nos diferencia, mas dois não um Você é a e a verdade ah, Não, a migração ah, é a vaidade Tô fazendo um verso aqui com humildade Fica tranquilo que eu tô rimando Partindo o clano do cara aqui na metade Vem comigo que agora eu faço verso E hoje na minha frente você cai. É que verdade é essa? O cara que é o tia que mata a própria mãe e pai Com certeza o que o governo pediu e eu fiz pelo meu clã. Se você não entendeu, meu parceiro, não conheceu a história. Eu vi meu irmão e minha irmã. Por isso que pra mim você salva é o babarroco. E na verdade não entende o que tá em jogo. Cala tua boca, hoje eu queimo você na minha frente. Igual a racista. junto bola de fogo. <risos> Você tá no banco dos céus. Eu não sou um espaço, só quero um espaço nos céus. Esse é o grafite, tô na trajetória. Então minha alma é lapiseira. Vim aqui escrever a história. Essa aqui é a levada na rima, não desespero. Você é Porque meu Guaratu a rima é fraca 2.0 ainda não é versão atualizada Porque de novo o DIT eu ganhei Ontem era banco dos réus, não foi acusada Amanhã é banco dos reis É simples assim, até porque Sempre a gente foi julgado por fazer improvisado Por ser um favelado Mas os que tem falado e só teve julgado Tem provado que são tudo um sem pelado eu quero ser DC, porque pareceu um rei O outro tem que cair, e no final das contas é sequela Os querem buscar um lugar lá no chão, eu quero um lugar na favela Eu quero um lugar na favela, então pode ir para, e Também quero a favela ocupando todo lugar todo lugar que eu não passava, eu sou perverso E ela vai ter acesso através desses versos Através Exato. Dia a dia que eles não pisam e gostam de fala, não querem vivenciar. Mas agora, meu mano, você sabe que é um argumento. Então, amanhã vai ter na tela da Bugueles e outro favelado vencendo. Outro favelado vencendo firmão. E pro filho do burguês, o meu freestyle vai ser mais que improvisação. Mais do que improvisação, que às vezes eu travo, mas eu destravo igual a Glock na canção. E igual a Glock na canção, eu faço habilidade. Pro filho do burguês, meu rap é um choque de realidade. Tá vendo o teu Que essa é Enquanto pra favela Continuo sem esperança uh! é, Já chapa no freestyle Até porque sabe que Eu vim mandar detalhe Você falou que é jorindo um Não tá no seu cerebelo É Johnny de um depois não. de perder a batalha Ela vai ficar com dor de cotovelo Vai, vai, vai, sabe que agora vai rimando Por isso agora, mano, essa daqui que é a essência Fico com o danoco do ego Depois da minha rima torna a consciência Essa aqui é a fita, É, só que você não entende por isso, que agora ela não vai falar aqui por amor Se você não escuta um verso do Racionais, pode chamar de lixo, lá também nasce flor <risos> E se nasce flor, é porque eu falei que ele era meu rei, que era o cubo Já que eu sou herda é no lixo, isso daqui serve de adubo não vai resistir. isso vale nasce flor Na Bahia nasceu daqui, do lixo nasce flor Ah, Tudo bem, mas você não entendeu nada. Com esse ponto do beat do essa raiz aqui é quadrada. Dá ah, pra entender? Até porque sua irmã não é inovadora. Eu te ganhei facilmente brincando que eu trouxe a pedra pra pé de tesoura. Oi, sabe que eu faço um maculho que é da vara, por isso que agora a mano essa chapa nessa levada. Fala que eu tô vara, fazendo por isso que é pedra pra papel de tesoura. Sua mente é uma pretada. Tá tirando, por isso que agora meu mano é essa levada. Eu tô como você perdeu, eu mandei duas pontes, mesmo assim, eu ganhando com travada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 e okay.